Muito bem, gente, muito bem. Olha eu de volta. É, estou aqui novamente, né? E agora não trazendo muito boas notícias, não, hein? É, o pessoal que trabalha aí com o computador direto vai, vai reclamar, rapaz do céu, mas vai chiar depois dessa. Até eu fiquei chateado com isso, né? É que a gente já tem tanta dor de cabeça, já tem tanto problema, e só aparece mais, né? É, só aparece mais para a cabeça do povo. Muito bem. É, a notícia é o seguinte, né, mas, mas, é, vamos esperar um pouquinho, né, é, vocês lembram quando tinha o famoso, o pessoal mais velho lembra, é claro, né, o famoso Windows XP, ficou tantos anos no mercado, é, o pessoal gostava demais, era, é, foi considerado um dos, melhores, um dos melhores Indus que já existiu, né, é, antes tinha o, o que, o Windows, eu nem lembro mais de tanto tempo, né, é, não lembro mais não eu sei que era um indos é, com a faixa branca né é milênio eu acho que é o milênio né antes também tinha outro lá que eu não lembro isso faz muito tempo mesmo enfim né todos eles é, alguns ficaram mais alg outros ficaram menos é, não tiveram tanto sucesso mas todos eles tiveram aí a, a, a, o seu tempo esgotado né e para o nosso desespero né quando chegou aí a época de tirar o XP é, do caminho né? Tirar ele de circulação é, Quando a Microsoft é, Avisou que ia tirar ele Muita gente ficou atribulado, né? Um Windows tão facinho Tão profissional de se usar E finalmente parou Mas A Microsoft Colocou o Windows 7 na época Foi difícil Mas a maioria do pessoal foi obrigado A aprender no Windows 7 né? é, Não teve outra opção e maioria dos brasileiros até hoje está com o Windows 7 aí na parada, né? É, apesar de já, já ter o Windows 10. É, depois do, do Windows 7 já saiu o 8. É, já saiu o 8, né? É, o, o Vista saiu. Ah tá. Não. É, saiu Vista. Depois do Windows 7 saiu Vista, se eu não estou enganado. É, tanto Windows, tanta confusão Que eu vou te falar um negócio Eu sei que teve o, o, o, o XP O Windows o Vista Que não prestou para nada né? Ninguém se adaptou com esse Windows E o Windows 7 é, Agora sim, eu acho que está certinho ó. XP, veio Vista, que não deu certo Veio o 7, que foi ótimo Está né? sendo ótimo Veio o 8, que não deu certo, ninguém se adaptou. E agora, finalmente, o 10, né? E agora, finalmente, a bomba, gente. Ó, Microsoft a, a, anunciou que a partir do dia 14 de janeiro de 2020, vai parar de dar suporte técnico né, para o Windows 7. Ou seja, o que significa isso? É, os seus programas não, vai, não vão atualizar mais, até chegar ao ponto... Que nem o Google Chrome vai, vai funcionar mais no teu Windows aí Isso aí é para forçar você simplesmente sair do Windows 7 e ir para o Windows 10, né? É, mais uma vez o brasileiro vai sofrer e soar é, que esse Windows 10 também é bem complicadinho Até você se atualizar, até você acostumar a trabalhar com ele, não é fácil, né? Eu mesmo ainda trabalho ainda com o Windows 7, eu não tenho muito tempo para ficar dando cabeçada com esse Windows 10, né? Mas vai ser obrigado, né? É que eles pararam de dar suporte técnico depois de 10 anos. Dentro de mais algum tempo, simplesmente vai acontecer igual o XP. Se você instalar o XP no seu computador, simplesmente você não, não vai ter o Google Chrome, é, não vai ter atualização de, de programas. A maioria dos programas que sair agora já, já não vai contar mais com o Windows 7, vai contar com o Windows 8 para frente. E assim por diante, né? Então vem bomba por aí, viu, gente? Você que é acostumado com o Windows 7, pode ir se despedindo dele que os dias dele estão dele está contado. Dia 14 de janeiro para de ter suporte da própria, do próprio fabricante. Aí, pronto, né? Sem suporte, logo logo ele se encerra, né? Se encerra a carreira, não dá mais para usar profissionalmente, né, para você que trabalha aí com internet. É uma judiação, né? É uma judiação, mas é assim mesmo, né? A informática, cada dia que passa, está se atualizando. A cada dia que passa, está se é, modernizando a cada dia, né? É igual no caso do, do View, né? Quem não usou o TeamView aí para poder trabalhar, entrar em outro computador, de, é, em outras partes do país? né? Muita gente, eu acho que até, até hoje não tem gente que usa, né? É, até hoje tem, tem gente que usa o TeamView Aquele sistema remoto né? Que eu, eu pego a senha sua aí, Que você está aí no Paraná Eu pego a senha e entro no seu computador Mas a empresa começou a ficar muito inconveniente né? Começou a querer é, Qualquer coisinha Começava a é, cobrar Para você comprar a, o, o software né? E aí não teve jeito né? E aí a gente teve de trocar Hoje eu, é, a maioria do pessoal Está com o programa Amidesque, Amidesque que é totalmente gratuito, muito melhor do que do que eu tinha viu, e é uma beleza, né? É uma beleza para você trabalhar aí sem essa rolaiada né? Sem, e, qualquer coisinha enfiava uma placa na cabeça da gente, né? É compra, né? Compra, compra, compra uma enrosqueira danada, não dava mais para trabalhar desse jeito. Mas tá bom, gente. Ó, então é isso aí, hein? 14 de janeiro de 2020. É, a Microsoft deixa de dar suporte ao seu Windows Ao teu Windows preferido né? Que a maioria ainda usa o Windows 7 é, O Windows 7 praticamente vai ficar desatualizado E daí em diante, né? logo logo você vai precisar colocar o Windows 10 aí hein? Vai se atualizando, vai praticando no Windows 10 Porque o Windows 7 já está com o seu enterro é, programado Tá bom? um abraço a todos, né? um abraço a todos. não se esqueça de se inscrever no canal, se você não for inscrito e também não se esqueça, né? que nosso canal tem muitas videoaulas, né? referente à informática, né? inclusive para você montar a sua própria rádio online, né? se você tem um sonho de ter a sua própria rádio online, fazer o teu estúdio, ter aquela rádio online é, num precinho muito barato, com apenas 25 reais mensais é, do stream, você Vai ter a sua rádio agora. Você entra em contato com a gente. Nós passamos aí todas as videoaulas é, picadinho, certinho, né? Passo a passo para você montar a sua própria rádio e configurar o seu painel de stream. R$ 25 mensais pelo painel do stream. É, você paga e vai ter a sua rádio 24 horas aí para levar é, aquela programação especial para o mundo todo, né? Para o planeta inteiro, tá bom? forte abraço do professor Boine e até a próxima gente tchau